mais importante é a direção. E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com mais um vídeo, uma dica útil de valor para os nossos serviços aí do dia a dia. É, estamos aqui com esse QQ, acabei de receber aqui a cremaleira, chegou ali de mesquita da CLB Mariano. Né? Pessoal, gente boa demais. O preço muito bom deles. Da cromagem dessa cremaleira. É, e vamos aplicar na direção desse carro aqui. Minha né, carta de direção ela retornou, infelizmente, mais uma vez. Mas já passado o tempo de garantias. Né? E a gente vai ter que retornar a fazer. Agora com a cremaleira nova, renovada, né? Pelo menos. A gente vai é, se aplicar aqui a fazer esse serviço. Desse carrinho aqui, japonês Sherry Kekê Japonês não, perdão, chinês né que é o chinês Mas o detalhe interessante de hoje aqui e a, e a dica do vídeo É sobre um serviço que Rotineiramente Aparece em nossas oficinas Que é sobre O, o reparo de vedação é, Do retentor é, superior Retentor superior Da caixa de direção do Gol Gol TG4, é caixa TRW, vaza muito no pedal ali por dentro, parte de dentro do carro, e muitas vezes, né, acontece de, por não saber os mecânicos vai condenar todo o sistema, né? O condena a peça toda, a caixa toda e nem sempre o, o vazamento ele está também do outro lado da caixa de direção, que é do lado do motor. Nas coisas, se as coifas estiver seca e o vazamento for só interno, dá para fazer a troca do retentor só interno desse carro do Gol, Gol G4, entendeu? E a razão desse vídeo de hoje nós vamos ensinar aqui, vou te mostrar, demonstrar que não há muita dificuldade, desde que você esteja atento, né, esteja aí com sua atenção bem voltada para o serviço, é, é possível você é, fazer um serviço garantido e sem grandes mais problemas, né, Eu digo pela questão de danificar a caixa, Danificar o sem fim, riscá-lo, né? Eu vou explicar. Você acompanha a gente aqui, me acompanha aqui, é, do outro lado, que eu vou te mostrar pra você do que, que se trata esse serviço de hoje, ok? Muito bem, ali está o material, certo? O local aqui de trabalho. E vou mostrar pra você aonde é o problema. Olha, aqui tá o pedal, o freio, a embreagem, né?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 Olha aqui Uma de bico Você consegue tirar aquela travinha ali tá joia? Então, tirou a travinha Você vem com Eu uso essa, Eu uso eu fiz isso aqui de ponteiro um Pedacinho de vergalhão Ou uma chave de fenda velha Você afina ela E vem com muito cuidado aqui No cantinho do retentor Bate ele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 Honestidade e competitividade. Forte abraço!